princípio dela neutralidade do deporte ou censura La fia betará a protestas dos pilotos da Fórmula 1 em 2023 <música> Olá amigas e amigos de grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e neste nosso novo vídeo hablaremos del Beto de la fia a protestas de los pilotos que não se aprueben de antemano. Mas antes lo de sempre, eu que deixem seu like a este vídeo, subscrevam se a nosso canal e opinem em comentários se si a Fórmula 1 ou outras carreiras são o espaço correto e adequado para manifestações. Hace alguns dias, George Russell elogiou a Lewis Hamilton por seu compromisso com causas sociais e também outras atividades fora da pista qualificou a Hamilton de inspirador Pero é o heptacampeão poderá seguir inspirando a la gente em 2023 é es que la fia eh, va a copiar um modelo de la FIFA que em mundial de futebol do ano passado em Qatar proibiu todas as manifestações políticas ou religiosas que não se aprobavam de antemano. Assim que a FIA quer saber, quer que os pilotos avisem ''Ah, eu a protestar''. E ela define se si essa pro si protesta é es válida ou não. A FIA se em no código de ética do Comitê Olímpico Internacional que prevê esta neutralidade do deporte. Tu podes chamá-lo como queres, pero para mim isso é censura. O eh, presidente da FIA, Mohamed Ben Souleyan, Intentou deixar uma imagem de dirigente aberto ao diálogo e disse que todos os pilotos estão muito bem-vindos a passar por esse processo de como filtro de, de protestas e que ele só quer um deporte limpo. Pero em la mesma entrevista concedida durante o rally Dakar hace unas semanas condenou lo que definió como el uso de la Fórmula 1 como plataforma de agenda personal. Así que a pesar de todos los esfuerzos de Ben Slayan eh, en parecer conciliador esta claramente es la postura de um dictador. E esta censura, também, vai contra, por exemplo, o slogan We Race As One, ou nós Corremos Como Uno Solo, em espanhol. Também contradice algumas eh, citas de dentro da Fórmula 1. Quando a categoria chegou à Arabia Saudita, o chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que a Fórmula 1 iba a Arábia Saudita para tentar cambiar a cultura do país. Mas não se viu nada de, de este esforço e todo o contrário, porque, por exemplo, houve atividades da Fórmula 1 no circuito de Hedá, mientras se lançavam bombas muito cerca de ali. E eu tenho curiosidade para ver como ban a reaccionar ou a actuar os pilotos da Grisha atual. Hamilton foi eh, elogiado por Russell, mas agora luta quase que solo em uma parrinha que é omissa e pouco comprometida com algumas causas. Outro piloto que também era comprometido, Sebastian Vettel, se retirou o ano passado. E também em 2022, Hamilton se mostrou muito. se meteu em alguns líos, por exemplo, o lío Las joyas, que a FIA proibiu o uso de joyas por os pilotos durante as atividades. E ele chegou a Miami com um montão de hechas em seu corpo para a entrevista coletiva. E agora a ver se Hamilton vai ser um mais valente, o que seria necessário, ou vai cachar-se, porque. Como eu dije, está quase que aislado na gricha atual. E cabe recordar também que Ben Sulayem, o ano passado, criticou a Hamilton, a Bethel e incluso a Lando Norris por seu compromisso com algumas causas e disse que, por exemplo, Nick Lauda e Alan Prost se limitavam a correr. E tu que opinas, crees que os pilotos devem encaixar se ou se devem seguir protestando na Fórmula 1? Opina nos comentários, derra tu like a este vídeo e suscríbete a nosso canal.